E aí pessoal, word 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje abordando mais um tópico aí de Modern Combat Versus Então já chega lá e coisa aí na situação Hoje falaremos dos mapas, mano Vazou todos os mapas aí que vai ter, né? No lançamento suave, como eles colocam E o lançamento mundial do Modern Combat Versus então, você já sabe que serão cinco mapas e tem uma surpresa excelente, meu. Entre os cinco mapas que eu já tenho nome em mãos, que é Blackrock, Port, Sandstorm, que seja uma grande referência aí ao Modern Combat Sandstorm, o Apex e o Favelas, mano. Vai ter um mapa brasileiro aí, mano. Estamos sendo lembrados sempre pela Game Loft. E vai ter um mapa favelas, mano, mas claro, não vai ser um favelão como você vê hoje, é uma favela futurista, lembrando que o jogo é um FPS futurista, tá? De fundo eu tô deixando as screenshots aí, que não são screenshots, são é, conceituais, artes conceituais aí de cada mapa, tá? Alguns eu extraí do, da página Mundo do FPS, tá? Que é uma página muito boa, e o link eu vou estar tá deixando na descrição, tá ligado? Então assim mano, o que a gente pode esperar, meu, vai ter mapa aberto, mapa fechado, cada mapa você vai ter que ter uma estratégia definida aí com seu clã, mas eu de fato estou muito empolgada aí para ver o tamanho desses mapas, os obstáculos, tudo, tudo referente a esses mapas, mas o que eu queria compartilhar mais com vocês é referente ao mapa favelas, tá ligado? Que eu achei muito sensacional e em todo fps hoje em dia mano. tem um mapa lembrando brasil tal favelas porque dá uma dinâmica totalmente diferenciada assim para o jogo porque é muito obstáculo é muito beca é muito mano é alucinógeno é muito louco tá ligado galera então é lembrando também aí você fala meu cinco mapas será que vai pesar será que vai ser legal será que vai ser bom Galera, lembrando que a engine gráfica do jogo é uma engine gráfica totalmente diferente, uma engine gráfica totalmente nova, tá? Então, essa questão de quanto mais agentes, quanto mais mapas, quanto mais atualizações vai dar lag, meu, isso é muito relativo da engine gráfica do jogo, tá galera? Isso pra deixar bem claro, então assim, se o MC Versus tem uma engine gráfica nova, essa questão de lag, isso e aquilo... Você pode descartar a princípio, eu, posso, eu não vou pôr minha mão no fogo, né, por uma empresa e defender ela com unhas e dentes, mas isso é uma grande possibilidade, tá, de o um jogo vir, meu, muito otimizado e você poder desfrutar aí de aparelhos intermediários, claro, você chega com Moto G1, mano, é difícil, como você quer ser um atleta, jogando no moto g1 por exemplo isso não dá é a mesma coisa que querer disputar fórmula 1 com fusca entendeu mano então você vai ter claro que investir num aparelho intermediário razoável um aparelho top porque isso remete a desempenho né é sábado que por exemplo nos mobiles há uma grande discrepância com relação aos consoles se você tem um ps4 e o resto da humanidade tem um PS4, todo mundo tem a mesma configuração, entendeu? porque o PS4 é uma configuração única de placa de vídeo, de memória o que muda é HD então, tá bem equalizado agora se você tem um mobile Cada mobile tem um chipset, tem uma CPU, tem uma GPU, tem uma versão de sistema operacional Claro que tudo isso vai impactar, você não precisa ser um Einstein, você não precisa ser um gênio para saber que isso vai impactar no jogo, tá? Então cabe a você, mano, já guardar um dinheirinho, juntar umas latinhas, faz seus corres, se vira E compra um aparelho intermediário aí, tem muito aparelho bom que você compra, mano por 500 conto aí, tá ligado? É só pesquisar e eu não vou dar mastigado para ninguém. Se você curtiu, likeira. Se você não curtiu, não sei. E se você não é inscrito, se inscreva. E se você é inscrito, fique aí. <risos> Mas é isso, galera. Tamo junto.